Um dos requisitos mais importantes dentro de casas lotéricas, se é que não é o mais importante, é a questão de segurança. E nesse vídeo, o Fernando da Lotérica Alterosa, lá de Londrina, vai falar com a gente a respeito da CFTV, que é o circuito fechado de parte de gravação que a gente tem dentro das nossas casas lotéricas. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Vamos nessa? Vamos lá? A sigla CFTV significa circuito fechado de televisão, né? então atualmente também muita gente chama de monitoramento, tá? é, e cada região também chama de, de, da forma que quiser, mas o padrão é o CFTV, e hoje na minha opinião o CFTV é um dos melhores funcionários que qualquer lotérica pode ter, é, seguido do cofre inteligente, que também é um outro ponto que a gente vai abordar no treinamento, mas o sistema de monitoramento é um dos melhores funcionários que a gente tem, por quê? Por ser um equipamento, um computador, né? ele não falta, ele está ele sempre disponível, sempre online, e é aquele que vai te tirar qualquer dúvida que você tiver dentro da sua loja. Né? É importante que você tenha um bom sistema de monitoramento. Hoje nós já temos equipamentos até em 4K, né? mas na nossa necessidade, eu acredito que até um, um sistema HD ou Full HD já nos atenderia muito bem, até por uma relação de custo-benefício. Mas é importantíssimo que, pelo menos em todos os caixas, você tenha uma câmera apontada para o caixa para você poder ter essa visualização de tudo que o caixa está fazendo, do dinheiro que a pessoa está contando e tudo mais. É importante que você tenha na retaguarda, também monitorando todo, todo o fluxo de dinheiro que tem dentro da, da retaguarda. Né? É importante que você tenha em cima do seu cofre, né? por uma questão de segurança, se eventualmente acontecer algum sinistro de noite. Uma coisa que eu observo muito, tem muitos lotéricos que à noite sai da loja e desliga todo o sistema de monitoramento. Não adianta fazer isso, gente. É melhor você investir um pouquinho a mais, colocar um HD um pouco maior para você ter uma quantidade é, maior de gravação, mas que você deixe ele funcionando durante a noite. Porque se você tiver um sinistro durante a noite, seu sistema estiver desligado, não adiantou nada. Você simplesmente está usando ele para o monitoramento dia, durante o dia. Mas à noite também é importante que você tenha esse monitoramento, tá? Então é um sistema altamente necessário, além de ser uma exigência da caixa, tá? É, então você que não tem ainda um sistema de monitoramento decente, às vezes você até tem, mas está muito é, antigo e tal, você sabe que precisa trocar, mas não teve coragem ainda de trocar, procure um técnico, faça um orçamento, mesmo sem compromisso, às vezes simplesmente com o um orçamento você já sabe quais são os produtos que você precisa ter. E, eventualmente, você não precisa nem comprar com esse técnico. Você pode simplesmente comprar em outra empresa, ou comprar na internet, que às vezes, é, eventualmente, é mais barato. É, e depois, simplesmente, chamar o técnico para que ele faça o, a instalação. Né? Mas é muito importante que você tenha na cabeça que esse sistema é um sistema muito importante para o seu gerenciamento. Tá? Não só para o que você está visualizando, mas também se, eventualmente, você está almoçando, você não está dentro da loja, para você ter o controle do que está acontecendo dentro da sua loja. Se está muito lotada, se não está se você está precisando de alguma coisa, se eventualmente você saiu e chega um técnico fazer uma manutenção num TFL e a sua funcionária te liga e fala assim, olha, eu posso abrir a porta porque o cara da Diebold está aqui para fazer uma manutenção do terminal, e aí você precisa abrir a porta, você, ela passou o nome da pessoa, você não se lembra, mas você olha na câmera e você lembra da pessoa, então você fica mais tranquilo em poder é, autorizar a sua funcionária a abrir é, aquela porta, né, então assim... É, não é somente o monitoramento como sistema de segurança mas ele te gera várias outras opções vários outros benefícios que eu acredito que justifica e muito o investimento nesse tipo de equipamento beleza mas quem não tem em vista porque é importante e vai te auxiliar bastante beleza tô feliz porque você chegou até aqui isso significa que esse material que a gente está criando para você está sendo importante. Aproveita, já clica aqui em se inscrever para ser notificado sempre que a gente enviar novos conteúdos e também já clica em curtir. Isso identifica que esse material está sendo bom para você. Ah, antes que eu me esqueça, aproveita e envie a palavra VIP pelo seu WhatsApp para esse número aqui embaixo que a gente vai te colocar numa lista VIP e eu vou te mandar conteúdo toda semana sobre casas lotéricas. E fique tranquilo, se qualquer momento você quiser sair dessa lista, a gente tira você sem problema nenhum. A gente não vai ficar mandando aquele conteúdo que não é importante para você. Tá ok? Um abraço, sucessos e produtividade!